Olá pessoal, Supremo Tribunal Federal acaba de decidir que é constitucional a tributação pelo ISS dos contratos de franquia. Pois é, um processo do Rio de Janeiro que tramitou no Supremo por mais de 10 anos, finalmente chega ao fim. Uma franquia empresarial de uma conhecida rede de fast food. No Supremo, prevaleceu a tese de que os contratos de franquia são híbridos, contratos mistos, nos quais nós temos é, obrigações de dar e obrigações de fazer, indissociáveis. Então, a partir de agora, não paira mais nenhuma dúvida sobre essa é, tributação dos contratos de franquia. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!